Por que, na minha empresa, eu trabalho com tecnologia, sei tanto quanto meu colega e recebo menos? Meu nome é Glória Celeste, eu sou bacharel em língua e literatura alemã. As linguagens de programação de hoje estão muito mais próximas de como a gente fala. Ada Lovelace, que foi o primeiro programador da história, ela era filha de Byron, Byron foi o maior poeta, e programação é linguagem. Assim como você pode escrever um conto na língua materna ou numa língua estrangeira, você também pode fazer isso programando. Você pode gostar de matemática, você pode gostar de letras, mas não é só porque você é menina que você tem que ir para humanas. Não, você também pode gostar de outras coisas. Para mim, tecnologia é isso. É oportunidade de aprender e crescer de forma política, inclusive. A tecnologia ensina a gente que, se você, até com certas limitações, conseguir planejar e ter um foco, você pode construir coisas lindas. O silenciamento e a invisibilização são uma forma de política. Quando você constrói um evento de tecnologia e põe barreiras para mães, coloca dificuldades em inscrição através de localização. Ah, vai ter um evento de tecnologia, só pode chegar lá de carro? Quem são as pessoas que vão chegar lá? A tecnologia do RPG é a tecnologia narrativa, que é uma tecnologia africana. A narrativa e a preservação da tradição africana se dá muito pela oralidade, contação de história, no nordeste tem contação de calvo e toda essa tradição, as lições vem daí, de você conseguir narrar o mundo. Não acho que eu seja especialmente uma pessoa forte, mas a força está na mente, todas as experiências boas e todas as experiências e não foram mas que serviram de aprendizado servem para me dar não não força mas firmeza de propósito que é sempre utilizar a tecnologia de uma maneira mais ética possível e que esse conhecimento se transforme em sabedoria eu acho que a espiritualidade tem muito isso de você ser consonante com o seu interior e com o seu próximo na melhor medida possível. Resiliência, paciência, apesar de várias tentativas, vários rumos, a gente vai encontrando nosso caminho.